Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Existem muitas formas de emagrecer. Você que quer saber como emagrecer, uh, não se preocupa. Existem muitas formas de emagrecer. Tem como emagrecer fazendo dieta. Por que, que dieta é a forma mais famosa de emagrecer? Dieta é a forma mais famosa de emagrecer, por quê? Por causa que muitas vezes as pessoas não sabem controlar a comida e, e muitas vezes o culpado de aumentar os quilos do seu corpo é os alimentos. Nem sempre o culpado de aumentar o quilo do corpo é alimento, mas geralmente em muitos casos o culpado de aumentar os quilos do seu corpo é os alimentos. E por esse motivo, é feito o tal da dieta, e com a ciência de dieta, tem dieta proteína, dieta do can, dieta disso, dieta daquilo. Mas se você está na dúvida, não se preocupe, abaixo deste vídeo tem um blog, nesse blog tem treinamentos online que ensinam passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e correta.